Saiu a atualização do Brawl Stars E hoje a gente vai tentar conseguir O novo Brawler, a nova Brawler Jack no Brawl Stars E também tentar conseguir alguns Acessórios, os novos poderes Do Brawl Stars, se liga só aqui No canal Bruno Clash, e aí Clashers beleza? essa Bruna Clash na área, mais um Vídeo pra vocês, e é o seguinte, já estamos De volta no Brawl Stars Já rolou a atualização, você já vem aqui No fundo da tela de início Aqui, a as bolas subindo Bolas de futebol, né, porque nós teremos o Desafio da Shell PSG. Também vou dar uma uma atualizada aqui para entrar de novo e a gente vê o novo início do Brawl Stars. Olha que bonito que ficou, totalmente inspirado em futebol. Jogo tem futebral, futebol, futebol. Futebral futebol pra vocês aqui no Brawl Stars. Tá muito bonito realmente. E agora a gente vai ter aquela novidade, né? A gente já tem aí dentro do jogo o, a possibilidade de colocar os acessórios. Já conseguiu os acessórios no Brawl Stars. Ó. todos eles já têm aí os acessórios disponíveis pra eles. Eu não tenho nenhum aqui ainda, também não tenho, é, deixa eu até botar aqui eu também não tenho nova Brawler, a nova Brawler, a Jack, a Jack a gente ainda não tem também, então a ideia é tentar abrir hoje o máximo possível de caixas para tentar conseguir a nova Brawler e também os acessórios será que a gente consegue? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesta conta no início é ir aqui no final, você aí quer ajudar o canal Bruno Clash, quer apoiar alguém na loja e quer também ganhar aí alguns personagens Novos, quer ganhar nova Brawler? Faz o seguinte, vem aqui, coloca o código aqui E põe Bruno Clash, tudo junto Bruno Clash, põe inserir E aí você tá apoiando o Bruno Clash Na loja do Brawl Stars Manda pra mim o print nas redes sociais Quem sabe aí você não é premiado também com skins Ou a Brawler nova, né? Então Fica ligada, é isso, agora que a gente já fez isso aí de colocar o apoiador aí na loja A gente já pode começar a abrir é, tudo que a gente tem pra abrir A gente tem aqui 25 mega caixas, tem também aí 146 caixas comuns E temos aqui mais um, é, caixa grande e caixas comuns E agora aqui a gente tem uma mega caixa também e uma caixa grátis Vamos começar então abrindo a caixa grátis A gente não teve sorte de vir nenhum acessório na loja Eles estão disponíveis para compra na loja por mil de ouro Muito fácil né, eu tenho 52 mil de de ouro daria para comprar todos, né? Mas não apareceu nenhum hoje. Tomara que apareça amanhã. Bom, vamos então começar a abrir aqui as caixas e torcer a pegar o maior número possível de acessórios e também conseguir a nova Brawler do Brawl Stars. Bora lá! Aqui a gente não ganhou. Amanhã a gente não tem nada pra ganhar, a não ser a nova Brawler e também os acessórios. Qualquer outra coisa vão ser gemas é, e também o ouro, né? Então vamos torcer pra dar bom. Vamos lá, Mega Caixa agora partiu. Mega Caixa é bom, hein? Mega Caixa é bacana. 582 de ouro já sabe que não vai vir mais nada, né? Quando vem muito ouro é porque não vai dar bom de nada a mais, não. Bora lá então, vamos ver aqui as caixas. Vamos começar com as caixas grandes aqui, ó. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vem. Se vier só ouro é porque não vai vir mais nada, ó. Vamos lá então, vamos tentar. Opa! GANHEI! GANHEI! HA! Ah, Ganhei o novo Brawler, na primeira caixa, primeira caixa grande, a Jack apareceu, que beleza, meus amigos, a Jack apareceu na primeira caixa grande que eu abri, olha que top, que sorte, primeira caixa grande, já consegui a nova Brawler do Brawl Stars, que beleza, agora a gente consegue botar ela num grande nível, num bom nível aí no Brawl Stars, né, então, vamos lá, vamos lá, gemas, gemas, beleza, agora eu já fiquei até feliz, já, o que vier agora é lucro, rapaziada, bom, Vamos lá então, vamos tentando aqui agora Pegar o máximo possível de powerpoint dela Só vai vir powerpoint dela E também, o, se vier algum acessório Também seria muito bacana Vamos ver se vem algum acessório Abrindo correndo aí, pra ver o que vai pegar A gente vai vindo aqui, ó, e descendo o dedo no, Nas caixas grandes, até acabar E aí a gente passa pras caixas comuns Por enquanto nenhum acessório, hein oh, Cadê os acessórios aí, rapaziada? Vamos, vamos botar acessório no bagulho Cadê os acessórios? É a partir do nível 7 os acessórios, viu rapaziada Então, chegou no nível 7, já fica liberado os acessórios Pra vocês, e vocês já conseguem ganhar Ou comprar na loja, por enquanto Nenhum acessório, será que tá Tão difícil de ganhar acessório assim? Vamos ver Ó, tô abrindo todos aqui, deixa eu ver quantas tem ainda Nem consegui ver, mas tô pegando bastante Powerpoint dela, então ó, mais uma caixa grande É a última caixa grande, não veio nas caixas Grandes nenhum acessório, mas veio A Brawler, vamos lá então, agora a gente vai Ver aqui ó, nas caixas comuns Né, vamos lá então, nas caixas comuns agora Abrindo tudo e vamos ver o que vem de Coisas pra gente aqui, hein, ué, não tá vindo mais Powerpoint? Da, da nova Brawler? Olha, já, já deu o máximo? Deixa eu pôr aqui, vamos, vamos tentar ver o que vai acontecer aqui, ó Já temos aqui ela, vamos botar no nível 2 Nível 3 Nível 4, isso, nível 5, vamos lá então, nível 6 agora, meu Deus, será que a gente já botou no nível máximo? Nível 7, que isso, nível 8, já tá no nível máximo, mano, meu Deus, não, nível 9, já foi, já tá no nível 9, ainda bem que já até parei pra poder abrir aí as novas caixas, podendo ganhar tanto o acessório quanto o poder estrela da Jack também. Então, vamos ficar de olho, mas ó, a Jack já tá... Nível 9, né? Já tá no full Agora é só ver se a gente consegue mais alguma coisa Deixa eu até botar ela aqui já, vamos botar nossa nova Jack aqui, né mano? Tem que colocar a Zona. Ó a Zona que beleza, mano Adorei bastante aqui também o desenho aí do Poder dele, né? Poder 10 ali, ó Quando é poder, o poder 9, né? O poder 10 É assim, né? Já fica em poder estrela Mas quando é 9, ele fica ali Diferenciado, fica muito bonito, hein? Bom, vamos Continuar abrindo aqui, tem 140 caixas pra abrir Vamos ver se a gente consegue ganhar algum powerpoint Ou, ah, uh, powerpoint não, alguma acessor, Algum acessório ou algum Algum poder estrela, vamos ver o que vai acontecer, hein Vamos lá Partiu! Muita coisa, em Gema pra caramba, ouro pra caramba Vamos ver, vamos ver o que acontece aqui, será que vem alguma coisa Se vier, a gente vai ficar maluco, imagina Meu Deus É muita coisa, hein, muita coisa pra abrir aqui, ó Será que não vai vir nada, mano? Meu Deus! Hum, tá difícil hein Vamos que vamos, vamos que vamos Cadê a sorte, cadê a sorte? Meu Deus, não é possível que não ganhe nenhum aí É absurdo hein Pelo menos um, um, umzinho podia vir né um, um poder aí Um acessório diferenciado né Um acessório diferente pra gente Vamos que vamos Chegamos aí a 100 caixas Conseguimos abrir 41 caixas Não veio nada Agora vamos para 100 últimas Poder Estrela, Ação e Erosão Conseguimos o Poder Estrela da Jack Que beleza, meus amigos Ó, Ao ser atacada, Jack retribui o favor e devolve 15% do dano recebido com sua britadeira Então, quando ela é atacada, ela devolve 15% do dano recebido com a britadeira dela Então, o cara ainda toma o seu dano e mais 15% do que ele deu em você também Então, bacana, conseguimos o Poder Estrela da Jack, manos Olha que top, Poder Estrela aí, da Jackzona, muito bacana Bacana, já temos aí o poder estrela da Jack. Ainda falta 62 caixas, então bora lá! Opa! Conseguimos o um acessório. Mano, o melhor acessório na minha opinião Aí um dos melhores que eu gostei aí uns... nessa atualização O acessório do holograma do Leon Isso mesmo, eu mostrei ontem pra vocês O vídeo tá aqui em cima em algum lugar também O Leon cria uma cópia de si mesmo Para confundir os inimigos Pode usar três vezes por partida e Você cria, você tá andando, você aperta o botão Você cria um outro Leon Então a galera vai, vai se... Confundir qual é o Leon verdadeiro Olha a doideira, dá pra você fazer o seguinte, entrar numa moita Apertar esse botão, ele vai sair um Leon E aí você sai invisível com o Super Pro outro lado, ele vai matar o Leon E você mata ele, tipo um bagulho muito doido Você pega aí desprevenido Muito top, o primeiro acessório que a gente ganhou Foi o do Leon, mano Bora mais então, vamos lá Um Mais um acessório pra gente Manos, ganhamos o acessório Do Bu bife tonificante Isso mesmo, o Bu recupera 1500 pontos de saúde instantaneamente Três vezes por partida Você pode usar, então você tá ali com Tomou muito dano, ficou com mil, mas ficou vivo, aperta o botão Se tiver uma trocação é muito bom Aperta o botão, você já recupera 1500 de vida E sai pra treta de novo, você consegue de repente Matar aí algum personagem Também, com esse acessório do Bu. Segundo acessório das caixas então, bora continuar É isso, chegamos em 10 caixas Pra fechar isso daqui, então faltam 10 caixas Bora lá, as 10 últimas Mais um mais um Acessório pra gente, esse aqui também é muito Bom, o acessório do giro explosivo O Dynamite, quando você aperta o botão Verde, três vezes na partida você pode utilizar Ele roda, jogando Dinamite pra todos os lados E cada dinamite dá 700 de dano Então, pode ser um momento aí que você pode Salvar de alguém colou em você, você dá o dinamite E de repente você pode matar aí, se ele estiver Quase morrendo, então, muito bom Terceiro acessório, o acessório Giro explosivo do Dynamite Bora abrir mais caixa, Faltando uma caixa pra abrir Vamos abrir aqui e depois da sequência A gente vai ver os acessórios e depois jogar com a Jack Partiu então, já foi Esse último, vamos ver o que acontece Nada, nada, nada, bom Fechamos todas as caixas aqui, conseguimos ganhar A nossa Jack full Totalmente full, só faltou o acessório E ganhamos ainda três acessórios O do Leon, o do Bull e também o do Dynamite. Mas os acessórios eu vou mostrar em outro vídeo Agora eu vou mostrar pra vocês a Jack na prática Vamos lá então A gente pode utilizar aqui primeiro a Jack Vamos no combate Vamos ver o que vai acontecer agora com a Jack nível full É isso! Começando aqui vamos lá então Primeira vez com a Jack no modo normal aí, né? No modo real de verdade. Porque a gente já jogou no, no desenvolvedor, né? Ó, olha como o Jack é forte. Ele bate até do outro lado ó, da caixa também. Então não precisa atravessar pra poder ir lá dar o dano. Você pode dar o dano mesmo estando de longe, né? Será que dá pra ajudar aqui alguma coisa? Bateu boa, você viu? Vocês viram aí o que aconteceu? Opa, vamos lá, vamos pegar isso aqui pelo menos. Vamos lá, vamos lá, boa Peguei mais um aqui, beleza Tá tranquilo, vamos ver o que acontece hein? Opa. Será que eles sabem que pega do outro lado também? Não sei, viu Não sei, viu Boa, boa, mano Olha lá, olha lá, lá, travamos Travamos, travamos Boa, mano Meu Deus do céu, hein Nossa, ele é muito forte, hein ela é muito forte, hein? Acho que não vale a pena trocar com ela aqui, não. Nessa hora, não, pelo menos. Vamos ficar ligeiro, hein? Vamos ficar ligeiro. Opa. Aê! Boa! Boa lá, viu? Maravilha! Maravilha! Aí, ó, que beleza, hein? Será que a gente fica em primeiro ou será que a gente fica em segundo, hein? Vamos ver. ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela tá aqui, ela tá também forte, ela tá também forte. Não pode tá, pegar ela, tem que pegar ela sem estar forte, senão dá ruim, hein. Ela forte já vai ser ruim, imagina. Ó, vamos ver o que vai acontecer. Será que ela tá vai conseguir pegar algum? Será conseguir pegar algum ferro, né? Senão aí beleza. <tos> vamos lá. Boa, pegamos! Primeiro lugar no combate Na primeira partida com a Jack Ganhamos 10 troféus, muito bom Olha aí que beleza, primeiros 10 troféus da Jack Classe 2 Conseguimos aí a primeira vitória jogando no combate com ela Bora jogar em outro modo E vamos testar como vai ser no Pique Gema É isso, Pique Gema rolando Vamos lá então, eita, esse mapa aqui Olha, vários tanques, hein? Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos lá Boa, matamos vem pra cá, vem pra cá. Foge não, bu. Foge não, bu. Olha o dano que a gente dá, hein? Olha o dano que a gente dá, hein? Já puxei ela aqui. Que beleza. Que beleza. Mano, tá muito forte, mano. Que isso, mano? Meu Deus, como tá forte. Como tá forte esse brawler novo? Meu Deus do céu. Olha que doideira. Vamos lá, vamos pegar as ó oh. Olha isso, salvando, ó, sal... nossa, meu Deus do céu, tá muito forte Gente, tá apelão, tá apelão, é tranquilo pra vocês poderem subir ele Olha isso daqui, hein, ó lá, dá pra puxar tudo, ó, dá pra puxar tudo ali, ó que beleza Nossa, é muito dano, é muito forte, realmente, ó, já, olha, dá pra matar tranquilamente Vamos puxar ele aqui, ó, ó lá, puxo pra cá, os meus brothers vão e matam eles, tranquilão, hein Olha isso, 1820 de dano, que doideira, nossa, é muito dano, hein, muito dano e se você vai indo pra trás, dependendo do, do, do momento que você consegue fazer Você dá dano nele, voltando, fugindo dele, sem tomar dano, entendeu? Então você consegue ficar muito bem na fita Olha isso que aconteceu, galera, é muito dano Ó, olha isso, olha, olha, ó, vou puxar Ó, puxei, aí ele fica preso, ó E aí não tem como, é impossível Olha como tá forte esse Brawler novo A Jack, a Jack tá realmente absurda Olha isso, ó, 1820 de dano Que, que é, não, não, tá Absurdo, rapaz. Porque caiu tudo aqui, ó. Caiu tudo. Tá absurdo. Já ganhamos a mais uma partida: 10. Dez... Troféus pra gente, ó, 10 troféus pra gente Nossa, agora que eu percebi Foi 10, ah não, eu tô com 10 troféus, eu tava com 10 troféus né? Tô ficando loucão, ganhei 8, é isso Mais 8 troféus pra gente, e olha A Jack tá absurdo Galera, mas é o seguinte Agora eu vou jogar com a Jack, vou tentar subir Bastante com ela, aproveitar que ela Tá muito forte, e você também, se você tá com ela Aproveita, suba bastante com ela Porque tá realmente muito forte Então é isso galera, espero que vocês tenham Curtido esse vídeo, se você curtiu, já deixa Aquele like, e aproveite, a Jack tá muito forte, ganhe seus acessórios. Comenta aqui embaixo. Você ganhou o um novo Brawler, a nova Brawler Jack. Você conseguiu quantos acessórios nas aberturas de caixa, Eu consegui três acessórios e mais a Jack totalmente full. É isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. Você viu até aqui, comenta aí, batata. É isso, é nóis. Um abraço, falou, uh! fui.